na tela do seu celular no vídeo que se segue o explorador as asmeia encara mais uma empreitada numa casa abandonada há muitos relatos de avistamento de vultos e de seres obscuros dentro dela o <risos> يمّا بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرحيم أنا تروح تفوتوا على المطبخ خابر بسم الله الرحمن الرحيم أحسن بسم الله الرحمن الرحيم يمّا Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Shurra! Lá no fundo vemos a manifestação de um vulto negro fantasmagórico. Bismillah ar-Rahman rahim Bismillah ar-Rahman rahim de que se segue nos foi enviado por uma seguidora através do Instagram. Ela nos contou que estava com uma amiga voltando de uma balada. Elas estavam muito animadas e cantando algumas músicas dentro do carro. No veículo só haviam elas duas. Ela compartilhou várias fotos, vídeos e stories do seu Instagram sem saber ou sequer imaginar o que a câmera havia captado. Sem se dar conta de que havia algo de errado, ela ficou surpresa com a enxurrada de comentários comentários de pessoas indagando sobre uma menina que apareceu na janela. Neste momento o carro estava cruzando uma pista de trânsito rápido sem acesso para pedestres. No vídeo notamos a menina numa distância de alto risco do veículo olhando em direção à câmera. ela alguma entidade fantasmagórica, se não, o que esta menina estaria fazendo na rua sozinha em plena madrugada, bom, este caso será sempre um mistério. De seguir temos uma gravação que na primeira vista jamais imaginaríamos que poderia haver algo de errado, mas acabou registrando um dos fenômenos paranormais mais aterradores já captado por câmeras. Um ambiente cercado de almas inocentes também pode haver distúrbios paranormais, prestem bastante atenção nessas imagens. Alguém pode me explicar o que aconteceu aqui? Isso é muito sério. Eu estou todo arrepiado aqui. A menina ficou translúcida diante das câmeras. Em uma foto ampliada, vemos a menina em um estranho comportamento. Aparentemente fora de seu estado de normalidade. Queríamos encontrar alguma explicação racional para este episódio? caso a seguir aconteceu na casa da família Corey no Alabama, Estados Unidos. Uma família humilde que tem vivenciado experiências traumatizantes em sua casa. A filha mais nova de apenas 6 anos contou aos pais que viu sua boneca se mexendo. A princípio os pais acharam que era um delírio, ou coisa da imaginação da menina. Mas os relatos foram se repetindo diariamente e o jeito que ela falava dava a entender que não era brincadeira, pois já estava começando a ficar com medo de dormir sozinha. Numa certa noite a mãe fixou uma câmera de visão noturna em frente às bonecas. Foi então que algo estranho foi registrado. Uma delas foi filmada movendo os olhos. Após a descoberta, as bonecas foram queimadas. E temos um caso impactante. Não é de hoje que esta jovem youtuber, iniciante, tem vivido experiências paranormais em sua casa. Em várias ocasiões escuta barulhos de algo andando sobre o telhado, gemidos assustadores pela casa, objetos se movendo sozinhos. Mas numa certa noite, enquanto gravava um vídeo, a situação chegou ao seu estado mais avançado. O vídeo a seguir é muito forte e pode causar dores no coração e sim do pânico. Portanto, recomendamos cautela ao assisti-lo. O aviso foi dado. 3. Mãe! Quem é isso que tá atrás? Oh. Charon. Charon. Ah. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? la luz! ¡La luz, la luz! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?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 E correu gritando como uma galinha sendo depenada viva. Ah! Ah! Ah! Oh my God! What the fuck is that? Ah!